Aqui, ó. Tem uns pichos mais vagas, oi? É mais vagas. Inaugurada em abril de 1990. Financiada pela Caixa Econômica Federal. A promessa é que queria ser entregue no final de 1988. E aí iam ser entregue mil vagas, não foram entregues mil vagas, foram entregues 900, dois anos depois do prazo. Porque até o final de 89 era para construir mais 500, e aí totalizaria 1.500 vagas. A comunicação, a mensagem subintensiva, o diálogo é invadida, a causa é coletiva, prática na tática, falo na ofensiva, manifestação não precisa de uma vive a cultura que silencia nessa terra de ninguém, pode o que o mercado cria, só beneficia quem A questão histórica da moradia é muito forte também, e é o que... Estir, estimula a gente a trabalhar e agora. Velho, é muito interessante, porque a moradia uhum. ela surgiu da ocupação de dois anos no CB, né? lá no ciclo básico, é a e a, a galera... Nossa, ocupou Ishi. muito, resistiu muito lá também, não beleza, foi, assim. começou a construir. Não Só não que é esse mesmo. lugar começou a ficar pronto, eles começaram uhum. a enrolar, a galera teve que ocupar a moradia, sabe? Uhum. Foi, É muito... Se você não ocupa esse espaço, não... Não cumpre a sua função social, né? É. A gente para assim, a gente... Não, mas ó, os tabanos lutaram, os tabanos nos ocuparam, os tabanos. Vamos lá que a gente dá conta. A gente tem consciência que não é a gente que vai aproveitar isso, né? É muito louco, né? Porque, tipo, é mó isso, porque é pra quem vai entrar depois. É de pra nós quem vai entrar. Assim. Mas é uma massa tá porque a gente foi numa escolas aqui de Campinas, tipo, foi numa ah, escola de Campinas nossa, e a gente falou. Muito louco, Exatamente, isso uhum. foi legal porque a gente já cria o histórico do movimento da moradia, já falando pra eles que, que eram os tabanos, coisa que tipo, a galera cola na Unicamp nem sabe quem que foram os tabanos, o que, que foi o Otábua. E aí a molecada lá fora, que tipo, a gente tá lutando por cotas, por permanência, que a galera da escola vai precisar, já sabendo do rolê e a gente já fala, porque na real é pra eles, assim, né, nem tanto pra gente. Não, ó, mas ali, ali é da hora, porque ali embaixo tem o campinho e a nossa praia, tá ligado? Que nós vem aqui faz até uma farofa. Traz um cuscuz, um refrigerante, uma coisa, um negócio que fica ali na, na ducha, né, não? Você... Pô, o campinho foi liberado? Foi. Caraca, mano! Porque a, a grama tava crescendo, né? tava tá enraizando, na real. né? Fazia seis meses né, que tava fechado. E tem uma parede ali. Que do, aqueles canos, canos amarelos. É Na aquela, aquela... só um tá com, com, com ponta de ducha mesmo. Dizer, é, mas, mas, mas aí cano. fica uma cachoeirona assim, muito louca. <risos> <risos> um dos projetos que eu mais admiro também. Aliás, eu admiro todos, é difícil. Mas o Proceu, que é o nosso cursinho Manu. popular. E ele é mantido por moradores e <risos> professores, outros professores voluntários da Unicamp. Normalmente graduandos. E, esse ano, a gente fez uma reunião com eles, etc., porque eles pediram para utilizar outro espaço da moradia, que esse espaço aqui, que é o CV2, é fechado para eles, né, já é do cursinho. Aí eles pediram para usar outro espaço, porque cresceu a demanda pelo cursinho. E Mas aí... a demanda, né? Exatamente, eles abriram outra Chamou turma. Da hora. Foi de 60 para 120 alunos contemplados pelo projeto. Eu queria... e aí, o projeto da horta... Isso, a gente tem um projeto comunitário da horta, que agora é que ele tá... Rolando, e a agora voar, que ele tá, ficou enfim. comunitário, né? É, Porque então... ontem na assembleia eu achei mó peso, mano. Uma galera se voluntariando pro rolê, eu achei mó legal. Sim. E é uma galera de peso, né? que Inclusive, é uma galera do próprio eBay, que manja, tipo, tem um conhecimentos muito louco de horta, assim, de rolê orgânico, pá. Aqui é o CV3, aqui nesse CV, tipo, que rola as atividades culturais do bagulho. Olha só, tem até um povo fazendo um sonho. A moradia é meio assim, você anda e acha alguma coisa. Da hora. É. é tipo, aqui tipo rola festa, rola yoga, rola taekwondo, rola as partes mais da hora. A capoeira rola aqui, inclusive se a gente conseguisse falar com a Mari. Porra. Ó, tem até tipo as, as progra a programaçãozinha que rola aqui. E a, capo Man, a capoeira tem um rolê massa assim, tem tipo esse rolê de mulheres capoeiristas é só para as minas mesmo, é bem da hora. E aí tipo quando a gente precisa fazer a assembleia a gente faz aqui também. Ah, é. Louca, porque a gente tem que participar de tudo e, na verdade, na as real, coisas só funcionam por nossa é. causa, né? Se depender da administração, se depender da Unicamp, e aí a gente se organiza sozinho pra fazer as coisas. Ninguém quer tomar isso pra si, porque é mó trampo, né? uma correria. E é você assumir que você vai gerir o espaço. No um limite. No limite. Não limite. E que, que em... tipo, também sobra pra gente, né? Tipo, é. treta dentro de casa, chama lá a RD. Sim, gente. Chega... Não, as pessoas batem na minha porta uma hora da manhã. Não, tá, tá tendo treta na minha casa. Não, tá. Corre lá, que é agora tem que isso. aguentar a reitoria durante o dia, né? É, é não. A reitoria é o pior, na real, né? Não, a reitoria é bem pior. A reitoria consegue é. ser bem pior. É o descaso total com nós. Nossa, tipo, o CD parece uma palhaçada. Tem um membro do CD lá que, que vem, ele vem com uma cara de ódio, assim. E ele entra... Mudo e sai calado. Né? E ele sai calado, o cara só abre a boca pra voltar contra os recursos, assim, quando ele aparece, né? <risos> tipo isso, assim. O que é bom, porque é um voto a mesmo. É um voto vai... a mesmo, pro limite, né? Mas aí, tipo, nesse rolê deles meio que abandona nós, é aquele rolê que, que nós sempre diz. né? Que é nós por nós, assim. Tipo porque esse rolê de não ter móvel, bom. tipo, rola um descaso mesmo dele virar e fala assim: ah, eu iniciei o processo, pá, só que vai demorar, tipo, de três a seis meses só que mano são tipo de três a seis meses sem cama saca tipo não sem dá para esperar três a seis meses e daí é muito louco que começa a rolar um corre interno dentro da moradia assim galera alguém tem cama para doar colchão para trocar Sim. e tipo, acho que assim... isso é o que eu mais amo na moradia na real é o que fez eu querer ir a é, RD, mãe, é louco é ver como no, se... no limite Nossa. as pessoas Nossa. são conscientes Nossa. e vão se ajudando sabe embaixo ela tem a a sala etc porque ali moram quatro pessoas e vem gente temporária Aqui a gente acaba perdendo muito do espaço de vivência. Demoramos em mais. Tá Deixa Aí esse é o nosso espaço. Deixa eu só ver se tem alguém aqui. Aqui é atrás da cortina é um quarto. Uhum. Daí dormem duas pessoas aqui. Aí a gente não tem guarda-roupa, né? Não tem nada, a gente vai se virando do jeito que dá. Aí aqui, a, o nosso quarto a gente não tem as beliches quebraram então a gente divide então tem uma beliche aqui que inclusive foi uma troca com a casa lá de baixo, que tinha uma parte em cima outra em cima. a gente conseguiu montar ela e é a lá da sala. exato e a cozinha tá mal bagunçada como sempre porque daí gente é galera na correria uhum. aqui ó para cá o bloco B essa história aí Desse tal, desse bloco Aqui ó, essas casas Estão interditadas, tem duas Desse lado do bloco e tem três Do outro lado do bloco e tipo, mano Dá, dá pra ver né, é bem visível. Inclusive olha esses, esses... É, Inclusive Só se você comparar que... com a, a escada do outro lado Ela não hum. tem esse bloco sustentando no meio Porque não deveria precisar assim. Só ah, isso Entendeu? A administração falou pra eles Que eles tinham que mudar os móveis de lugar Porque os móveis é que estavam pesando a casa não sei. Como. Tem a placa de lacrado na janela lá, né? É, só essa tá rachadura aqui, inclusive. Nossa. Ela não é normal. Mas, é segundo os laudos dos engenheiros civis, inclusive esses laudos estão lá na Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, é, teria que desabitar tipo, todos os quatro blocos, do A, que é aquele mais lá pra trás, até esse, o C e o D, que é aquele que a gente passou agora. Porque parece que, tipo, toda essa área tá com o solo zoado. Tipo, toda essa, essa área meio que vai cair, assim, em algum momento. E eu conheci um pedreiro que construiu a moradia. Você sabia dessa, mano? Não. E, tipo, ele soltou pra gente que... Parece que quando tem que fazer uma obra tem que afundar, ó, A terra para construir, assim, pra cima. E disse que na moradia eles só botaram... Puxa, chegaram com os bloquinhos, assim. E foi encaixando. Aqui, ó, essa é a sala tábua. Olha como ela tá abagada, por causa das caixaduras. Que tá torto, é. é, tá, é. Torto, é. tá bem civilado. Dá pra sentir, é mal pesado isso. E ali tá desabando e aqui tem tipo o assim. Sala de estudo e leitura taba. Entre aspas ainda. <risos> mas não tem o nome de um tabano, né? As pessoas vêm estudar aqui assim. <risos> Sei lá, com risco de cair a qualquer momento. Ou não, né? Então essas são as outras três casas fechadas. E aí, totalizamos cinco casas Por lacradas. Daquela... Foda, né? É, então, essa lixeira custou 150 mil reais, mas é só... A placa já foi embora daí. Eu cheguei aqui em 2014, na moradia, e a placa ainda tava aí. E aí, tipo, tava lá escrito que tinha custado uns 120 alguma coisa, mil reais, assim. E aí, era para colocar o orgânico aqui e os recicláveis ali. Só que daí, parece que a prefeitura de Campinas mudou uma lei. E aí tem que jogar tudo naqueles containers. E aí agora fica, tipo, lixo jogado pra fora, tipo, fica mó uhum. pesado, gente, assim. Segundo, a gente pesquisou uma construção de uma casa popular, é 30 mil reais uma casa popular pra quatro pessoas. 30 mil reais, com 120 mil dava pra ter feito quatro casas, mano. quatro casinhas. dava pra ter reformado ali as quatro casas do bloco B, começado do zero. É. <risos> 120 mil eles falavam em torno de 3 milhões e meio na construção de uma moradia para ir mais ou menos umas 600 a 800 vagas não sei tipo só que vai depender muito do projeto né é, é isso que eu, eles não adianta prometer muita coisa se eles não têm nenhum projeto assim no consul eu recebi do pro reitor de graduação né como resposta a a frase que de é, dizendo que Permanência não é motivo de evasão da universidade. Não. Como é que foi não. que ele falou, Chica, é, da academia? Aqui? Eu tinha, eu tinha falar, feito a fala no consul... Que foi peso. Né? Uhum. De que o lugar estava é, esquecido, que nossos projetos estavam sendo abandonados, e que a, a verba cortada, etc., que isso ta, estava trazendo diversos cabelo. problemas, e que, na real, a Unicamp estava negligenciando a gente. E aí ele Meu respondeu Deus que a Deus universidade Deus. não abandona a moradia, até porque foi o primeiro lugar da Unicamp até uma academia céu aberta, sabe? Que tá, interditada, que, por... é, que, tá interditada. que tá interditada, porque tem uma árvore podre em cima, quase caindo, e eles não tiram aquela árvore lá. E tem o risco dela cair em cima do bloco, ainda derrubar a casa. Sim, tal, é. Tá é. bota o seu colchão lá na mora... não, não é é. academia, tá ligado? Mas a gente falou isso pra galera do Profis que colou aqui, que eles não têm a, a moradia ainda, porque ao invés disso a gente tem aquela academia. <risos> É, é muito engraçado, porque eles jogam o discurso de acordo com o que é conveniente. Na matrícula dos bichos, veio uma assistente social, tipo, levo, trazendo um bicho e falou, ó, oh, ela é RD, fala com ela, ela acha uma casa pra você ficar de temporário. Daí a gente coloca ele numa casa temporária, que é o que a gente faz normalmente, independente da assistente social. Mas de repente começa a lotar, ou... Oh, por que, que vocês estão com gente a mais? Claro Inclusive, parece. eles usam isso como argumento para fazer propaganda para Unicamp fora até do país. É, pode Que ler. eles colocam que eles dão permanência pra, tipo, eles dão moradia para mais de mil pessoas. Mas eles não falam que essa moradia que eles dão para mais de mil pessoas não só não. é construída para 900. É, menos, né? Porque Você tem cinco, cinco casas interditadas porque estão caindo. Inclusive, Ou seja, se orgulha de vale fazer o um negócio errado. Ver. E como que tá a conversa com a negociação, tipo, sobre a moradia? Ah, tá, eles estão meio irredutíveis, assim, porque eles ofereceram 500 vagas, né, pra gente. E, e aí a gente entregou uma contraproposta falando que a gente não estaria não ali pra negociar 500 vagas, porque eles já negociaram em 87.500 vagas. vagas. É, e tipo, a gente conseguiu fazer um cálculo estimando mais ou menos o orçamento da moradia é, e comparando com o número de moradores, e gasta, assim, em média 200 reais por morador. Então, que tipo, a moradia é um negócio que ela se paga, assim, a longo prazo, a médio e longo prazo. E que, por exemplo, o aluguel que eles pagam pra galera que não consegue vaga, que tipo, é 400 reais, é o dobro disso. Daria para eles estar pagando duas vagas numa moradia, assim. Sem contar que viram um, um patrimônio público, né? Tipo, vira um, um prédio, assim, é um negócio. Porque no fim das contas é isso, é a escolha política e não econômica, né? Tipo, por que que eles não dão logo 600 vagas, né? Tipo, isso, assim. O que que 100 vagas vai fazer de diferença no orçamento? E aquela árvore ali é. atrás é uma amoreira e daí, é tipo, no verão, árvore. mano, é sensacional. Junta é a galera, é a amoras, é, é um símbolo da moradia. É, por causa moradia. disso, os amoreiros. É, a gente, nós somos amoreiros. A gente, a pode gente pode vai lá? A gente People who don't know on